Nossa saudação franciscana de paz e bem para todos e para todas. A parábola do Rico e do Lázaro, do Evangelho deste domingo, que é o sexto domingo do tempo comum, aborda um tema atualíssimo. O abismo entre é de ricos e pobres, é grande em nosso tempo. As desigualdades são enormes. A concentração da riqueza nas mãos de poucas pessoas é um escândalo que grita aos céus. A insensibilidade dos ricos é uma pandemia que aflige a humanidade toda. Vem aí o Papa Francisco instituindo o Dia dos Pobres. Dia para ver os Lázaros que espera por uma migalha cair da mesa. Este Evangelho torna-se um apelo para olhar o rosto do pobre, ouvir seus gritos, sair do meu mundo pessoal e começar a pensar uma sociedade para todos. Fratelli tutti, diria o Papa Francisco. O Papa Francisco mostrou ao mundo a ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo, o refúgio dos pobres, imigrantes do nosso tempo, que não encontram lugar para viver, que não tem mais pátria. Aqui entram São Francisco de Assis e Santa Clara que mostraram o rosto dos irmãos pobres, fazendo-se pobre entre eles e vivendo com eles. São Francisco coloca no seu testamento que quando era amargo, enquanto era amargo olhar para o rosto do irmão leproso, ele vivia numa situação de pecado. Mas quando se transformou de fato em doçura da alma e do corpo, uma nova vida se inicia com ele E ele chama isso de fazer penitência Então através de São Francisco e de Santa Clara Também no tempo deles foram conhecidos os pobres E eles são um convite para que a gente olhe para o rosto dos irmãos Abandonados, sofridos desse nosso mundo